Olá, tudo bom? Eu sou o professor Branco. Hoje nós vamos dar sequência à discussão sobre sexo. Falamos já sobre o que é sexo, como ele acontece, já falamos sobre a questão de gênero e hoje vamos falar sobre uma dessas compreensões que muitas vezes são equivocadas. Vamos falar sobre orientação sexual. Orientação sexual está relacionado ao desejo ou à ação de fazer o sexo. Como se trata de algo ligado à sexualidade, é claro que tem alguma coisa a ver com o sexo, alguma coisa a ver com o gênero. Todavia, isso não está necessariamente ligado a um ou a um pensamento moralista sobre como esse um tem que funcionar. Ou seja, o desejo do sexo está relacionado ao como você vai fazê-lo, como você pensa, como você fantasia, e seja lá o que for é, para tentar entender o que eu estou tentando explicar a perspectiva é que você pode ser homem se sentir mulher e se de desejo por mulheres ou seja sua orientação sexual vai determinar com quem você quer fazer sexo independentemente da sua identidade independentemente do seu, do seu sexo é, para entender melhor isso se você pegou só esse pedaço de, da série assiste os dois outros episódios e vai ficar bem mais fácil de você entender. Espero que mais esse conceito rapidinho tenha feito você conseguir entender ou aberto a possibilidade de você começar uma discussão agora um pouco mais fundamentada. Até a próxima, tudo de bom!